o Fantástico fala agora do desentendimento público entre o influenciador digital Irã Santana Alves, conhecido como Luva de Pedreiro, e o ex-empresário dele, Alain Silva Jesus. O assunto vem repercutindo nas redes sociais nas últimas duas semanas. O repórter Maurício Ferraz foi a Recife e gravou ao longo da semana com o Irã, familiares e os novos empresários. Depois disso, na sexta-feira, a TV Globo foi notificada de uma liminar concedida a Alain Silva Jesus. Na decisão, a juíza Maria Cristina de Brito Lima, do Rio de Janeiro, impede, impede desculpa, impede a divulgação de informações sigilosas do contrato entre os dois e proíbe que seja exibida qualquer manifestação que fomente discurso de ódio contra o ex-empresário que vem sofrendo ameaças nas redes sociais. Hum, é mesmo! Bom, a TV Globo não compactua com discurso de ódio. Ameaças são inaceitáveis em qualquer situação e quem as pratica está sujeito às consequências legais. Divergências sobre questões contratuais devem ser decididas pelo Poder Judiciário, que é o responsável pela aplicação da lei às relações entre as partes. O jornalismo apura com isenção todos os lados da notícia e produz conhecimento sobre os fatos. E é direito da sociedade ter acesso a todos os acontecimentos relevantes. A TV Globo entende que a liminar concedida viola a liberdade de imprensa e de expressão, pilares da democracia e protegidas pela Constituição brasileira. É verdade. Por isso, vai recorrer da decisão. Eu estou sentindo uma treta! Em cumprimento à decisão judicial, a reportagem que a gente vai exibir agora não terá as informações vetadas pela liminar. Você vai ver como um jovem de 20 anos ficou famoso na internet por falar de futebol de um jeito simples e muito cativante. Por onde ele passa, é assim. Todo mundo quer tirar foto agora. É. Isso atende todo mundo. Eu sou diferenciado. <risos> Mas quem é o menino diferenciado, conhecido como Luva de Pedreiro? Ele é Irã Santana Alves, tem 20 anos e nasceu na pequena Kijing, interior da Bahia. Ganhou mais de 15 milhões de seguidores na internet, depois de fazer vídeos no campinho de casa. Eu assistia muito vídeo de jogadores, tá entendendo? eu disse, eu vou fazer isso aí pra ficar me assistindo também, não sei lá. Os meninos que me deram ideia. Né? Aí eles não sabiam postar não, eu mandei eles postar. Aí eram quantas curtidas? Eram umas 10, 9. E você já tava feliz já? Eu, eu tava famoso, me sentindo famosano. De uma hora pra outra, do sertão baiano é para o mundo. De repente aí eu soltei um vídeo batendo 30 milhões. 30 milhões? Eu, eu postei de noite, aí dormi, aí quando acordei tinha 30 milhões de virações. O Irã ganhou um apelido depois que improvisou esse acessório para lembrar os jogadores europeus que usam luvas nos períodos mais frios do ano. Ele comprou na loja em que Jaqueline receba. trabalha. Ele comprou uma luva conhecida como a Luva de Pedreiro. Estava 2,50 na época. E aí surgiu o bordão que o consagrou. Receba! Receba! Receba! Viralizou. Receba! Receba! Sim. Receba! Receba! O bordão veio de uma resposta a críticas lá do início de tudo. Esses caras estão me chamando de luva de predeiro. Eu não tenho dinheiro, não, porque eu não tenho condições de comprar a luva. Eu vou jogar as críticas deles, transformar em uma coisa boa, tá entendendo? Eu botei esse apelido de luva de predeiro, em parar de me criticar. Eu disse: sou o cara da luva de predeiro mesmo. Sou eu mesmo. E receba. Que demais! Ai, que delícia! Nesta época, Irã ajudava o pai na roça. Rapaz, eu tava comida os gados, a uveias. Limpar a cintal também do pessoal. Mas não era muito não, pagar era 25 reais por semana. Logo depois que o Luva de Pedreiro começou a fazer sucesso na internet, um empresário aqui do Rio de Janeiro o procurou com uma proposta para cuidar da carreira dele. Depois que o contrato foi assinado, o Esporte Espetacular gravou uma entrevista com esse empresário. E você vai ver agora trechos inéditos dessa conversa. A entrevista foi no dia 16 de março para o jornalista Henrique Arcoverde, na cidade em que o jovem mora. Meu nome é Alain Jesus, conhecido como empresário do cara da luva de pedreiro. Hoje ele tem uma presença global, um alcance, uma visibilidade que poucas pessoas públicas no mundo têm. O meu telefone hoje ele não para de tocar, a gente recebe e-mails do mundo todo. Alain disse que times do mundo inteiro queriam conhecer o rapaz. A gente hoje faz contatos com os grandes clubes da Europa, com os grandes clubes do Brasil, todos eles querem conhecer o Irã, todos eles querem fazer alguma coisa com o Irã. Talvez hoje ele seja um dos brasileiros com mais alcance na internet no momento. E aí o nosso papel é prolongar isso. Irã foi procurado por Alain quando tinha 200 mil seguidores. De lá pra cá, esse número explodiu. Eu trago alegria. Tá alegria. Eu gosto de trazer alegria pro pessoal. O pessoal manda mensagem pra mim e diz, quando você não posta vídeo, eu tô triste. quando você posta vídeo, eu fico mais alegre. Aí, por isso que eu acordo cedinho, direto, só para fazer o pessoal ser feliz. A velocidade com que ele alcançou de visualizações, de número de seguidores, é muito rápida. Então, sim, é um fenômeno. Quando ele traz lá o receba, e tenho certeza que não foi algo pensado, foi algo espontâneo, que valida esse fator humano, né, do conteúdo dele. Esse bordão acaba ajudando a compartilhar, porque é algo simples de ser memorizado. Receba! Na entrevista, o empresário disse que estava providenciando uma reforma na Casa de Irã e que, em breve, o luva de pedreiro começaria a ser remunerado. Aham, uhum, sei. Lá em casa, graças a Deus, esse mês, que, esse mês que vem aí, vou dar uma reformadinha lá. Graças a Deus, Deus graças a Deus, estou ganhando dinheiro aí, né? Quatro meses depois da gravação, Irã disse que nada mudou em sua vida. E para ele, o principal problema nem é o financeiro. Não podia fazer nada que eu queria, privado, não podia sair com meus amigos. Eu não podia gravar minhas coisas, não podia postar as músicas que eu gosto. O jovem comentou que tinha até segurança para vigiá-lo. Ele mandava pastorar, mas era gente boa ele. Pastorar, você vigiar você? Vigiar. Tudo que aconteceu comigo era para ligar. Dois mil anos depois... É. Há duas semanas, em uma live, o Luva de Pedreiro deixou os seguidores preocupados. Minha família é meus fãs, tá ligado? Meus seguidores, que é minha família aí. Receba, graças a Deus, pai. Eu tô por meus seguidores. Vai ficar uns tempos aí, tá ligado? Sem postar vídeo, esfriar a cabeça aí. E quando você teve essa ideia de fazer a live, assim, vou fazer a live... Primeiro, só pra desabafar mesmo. Com seus seguidores. Com os seguidores. Eu tava meio triste. Eu, eu não sou triste. Eu sou alegre sempre. Ah! Descobre, <risos> Que o cara de Obrigado Deus, meu Pai, Filho espiritano. Amém. Semana passada, Irã deixou o interior da Bahia e foi até Recife, Pernambuco, onde fechou um novo contrato com outros empresários. O problema é que o contrato antigo ainda não foi desfeito. Enquanto essa confusão jurídica não se resolve, Irã vai morar aqui, nessa casa de frente para o mar, bem distante daquele campinho de terra. A casa fica na região metropolitana de Recife. O Fantástico passou três dias com o Irã e a família. A casa foi alugada pelos novos empresários de Irã, entre eles o ex-jogador de futsal, Falcão. Ele é livre, ele é livre. A gente, tá, a gente fez uma equipe para cuidar dele daqui para frente. Que bom que ele me escolheu e daqui para frente eu quero que ele seja feliz. A liminar concedida pela juíza Maria Cristina de Brito Lima na última sexta-feira proíbe que luva de pedreiro ou pessoas ligadas a ele façam qualquer comentário em relação ao ex-empresário. As gravações com o Irã, a família dele e os novos empresários foram feitas antes de a TV Globo ser notificada da liminar pela justiça. Falcão conta que o pai do Irã chegou a mandar áudios para ele pedindo ajuda. E aí quando o pai dele falou, ajuda a gente, a gente quer sair dessa situação. Ninguém tinha noção não, ele não, não prestava conta nenhuma não. Aí ele não tocava nada no assunto que nós tinha, que não tinha. Marcelo Seiroz um dos novos empresários de Irã, garante que o relacionamento profissional vai ser diferente agora. Ele vai ter liberdade financeira. Ele vai poder gastar o dinheiro com quem ele quiser. E não só a liberdade, que não adianta só você dar a liberdade, eles precisam de ajuda, eles precisam de educação. Eles precisam de saúde. O Fantástico apurou que existe uma multa bastante elevada só para Irã, num acordo entre ele e seu ex-empresário, em caso de rescisão. Não podemos revelar o valor por causa da liminar que proíbe a Globo de divulgar informações confidenciais do contrato. Antes de assinar qualquer contrato de uma pessoa que está se tornando ali é, um influenciador digital, marque suas dúvidas. E busque, previamente, um advogado. O Irã assinou o contrato sem a supervisão de um advogado. Sim, não, não. Você não leu? Não. Por que você não leu? Não sei, não sei muito ler não. Mãe. Você não sabe ler muito? Não, e sim. teu pai sabe ler? Não sabe nada. Não? Não. não. Tua mãe? Não, é pior. Ah, então os três ali não sabiam ler direito? Sabia, não, não sei não. Apesar de ter fechado o negócio com grandes empresas, gigantes do mercado, Irã não movimentou mais do que oito mil reais desde que abriu conta em banco em abril. Todo o dinheiro que eu pedi, eu pedi emprestado Esse os caras. Até eu estou devendo 70 contas. Um cara lá, eu comprei uma bola, que eu já não tinha dinheiro. Estou devendo lá ainda, eu tenho que pagar o cara ainda. 70 reais, 70 contas eu devendo, né, pai? Depois que a polêmica entre o Luva de Pedreiro e o Alan Jesus foi parar da internet, o empresário também fez publicações nas suas redes sociais. Os nossos contratos de publicidade, todos eles somam, aproximadamente, um pouco mais de 2 milhões de reais. É mesmo, é? E nenhum pagamento ainda foi feito. Todos os pagamentos é, serão feitos a partir de julho de 2022. É o quê? Sobre a Casa do Irã, a gente vem conversando e negociando com uma marca global Onde estava sendo acordada a construção dessa nova casa do Irã, é, bem como todas as melhorias no imóvel. É, o projeto dessa casa ficou pronto. Fala, não me diga! O Fantástico procurou o empresário, Alan Jesus, mas ele não quis gravar a entrevista. A defesa dele nos atendeu por telefone e encaminhou prints dizendo que Alan e a família estão sendo ameaçados nas redes sociais. Esta advogada criminalista faz um alerta. Os problemas têm que ser resolvidos na justiça e não nas redes. Tudo que a gente faz na rede social é como se a gente estivesse fazendo na vida real. Então, a ameaça na rede social é crime sim. Na internet, tudo que a gente posta deixa a nossa impressão digital. Procuramos também um advogado que representa os novos sócios de Irã. Ele disse que deve se reunir com a defesa de Alain para um acordo amigável. Nós pedimos a ele todos os documentos pessoais do Irã, estão com ele, RG, passaporte, CPF, todos os contratos de patrocínio, de publicidade que ele fez, ele vai nos, nos disponibilizar. E eu não quero mal não, pô. Eu não quero mal não, porque eu não quero pra mim, eu não quero pra ninguém não, tá entendendo? Irã deve se dividir agora entre Bahia e Pernambuco, mas o que ele não quer dividir são os amigos. Pra onde ele vai, ele leva o goleiro e o cruzador. Do começo, eles que me ajudaram, tá entendendo? Se não fosse eles, eu não tava aqui não, só. O que dá pra eles, dá pra mim. O que dá pra mim, dá pra eles, é assim. No Recife, essa semana, ele conheceu melhor a equipe que vai cuidar dele e de outros influenciadores do Nordeste. Você tá criando um vocabulário novo, hein? Tudo tem hino. Tudo tem hino. Como que é isso? É, mitável, que eu nunca minto. Qual que é o outro? Inforável, eu nunca chuto pra fora. Será que não chuta mesmo, chuto, não. Né? Aqueles vídeos da, da montagem, né? É, na montagem. Descente? É, é. Eu sou imontável. <laughs> go, go